Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou a professora Edna e a nossa aula hoje é História, sexto ano, aula 1. Um. O roteiro da aula de hoje: veremos o que é História, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea e fontes históricas. Então, o que é História? História é a ciência que estuda as realizações do homem e e as transformações na sociedade ao longo do tempo. A história ela é dinâmica. Tradicionalmente, costuma-se dividir a história da humanidade em pré-história e história. Essa aqui é uma visão tradicional e clássica. Os primeiros seres humanos surgiram na Terra aproximadamente um milhão de anos. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma habitação fixa, eles habitavam de acordo com o local que tivesse alimento disponível, é, viviam se deslocando de uma região para outra em busca de alimentos, como falei. Observando a natureza, aprenderam a plantar, desenvolvendo a agricultura. Esse fato os levou a tornarem se sedentários. Começaram então a surgir as civilizações e os seres humanos inventaram a escrita. Essa invenção da escrita é o marco entre a divisão da pré-história para a história. Nessa visão, é, tornaram-se sedentários, que é isso? Né? Hoje a gente tem uma visão, uma palavra sedentária que é relacionada à atividade física ou não. Mas aqui, né, é, essa tornaram-se sedentários quer dizer que a partir do momento que eles desenvolveram a agricultura, eles já não precisavam estar mudando de um local para outro em busca de alimento, de acordo com o que aquele local oferecesse de alimentos, porque agora eles já sabiam plantar, eles aprenderam a plantar. Então, sedentário aqui está se referindo a isso, que esse homem ele já não é mais nômade, ele agora já tem uma residência fixa.